Olá, tudo bem? Prazer. Eu sou Leandro Aquino, sou representante da cooperativa Cavari, em parceria com o Sebrae da, do Vale do Ribeira. A gente veio hoje, aqui na AgriShow, mostrar todas as nossas ofertas, o que a cooperativa traz de benefício para o Vale do Ribeira. Qual que é a grande vantagem da, do palmito-pupunha? Quando você corta a, o, o principal, eles nascem os porfilhos do lado. Então, você nunca vai precisar fazer o replantio da, da sua muda. Totalmente sustentável. Corta e já nasce a próxima colheita. Qual que é o grande diferencial da Cavari? Ela aproveita o palmito que é desprezado pelos demais. A parte de baixo é os outros cortes, o corte picado, o corte macarrão. Com a grande dificuldade do, dos vidros nas fábricas, a Cavari veio como pioneira no desenvolvimento do bag. Qual que é a grande vantagem? Segurança do colaborador porque é um produto que não quebra, diferente do vidro e armazenamento. É muito mais fácil transportar um quilo no bag do que 300 gramas num vidro. A logística de transporte e sustentabilidade é muito maior. Hoje na AgriShow foi uma experiência totalmente nova para Cavari. Ela foi fundada em 2018, então a gente está novo nesse sistema de eventos, de expor a marca. Foi muito gratificante fazer essa parceria com o Sebrae, porque a gente consegue deixar em evidência o vale e todos os nossos produtos e os benefícios do palmito.